Fala pessoal, olha só, eu abri o meu Instagram, porque já deparei aqui com essa situação, tá? Sua conta foi comprometida, tá? Então parece que você compartilhou sua senha com um serviço para ajudar a obter mais curtidas ou seguidores ou viola nossas diretrizes da comunidade. Então, aqui de fato, aqui galera, é... por que que ocorreu esse exato aqui motivo? Porque de fato, eu seguir muita gente tá eu testei aqui agora exatamente com minha própria conta mesmo correndo um risco né de poder perder mas como eu já venho já resolvendo muitas situações tá com diversas aí restrições quase até é um bloqueio né definitivamente eu é, não tenho medo né de fato de poder trabalhar com o Instagram certo que eu já consigo resolver todos os problemas tá e se você também tiver com problema assim especificamente tá deixa que comenta aqui embaixo desse vídeo aqui porque vai ser muito importante tá aqui tá na minha conta mesmo real na minha conta principal a conta que eu atuo tá que é a minha conta profissional tá bom então aqui ó quando acontecer com você essa situação ok então você vai vir aqui ó você pode vir aqui em alterar a senha tá então lembrando que os pontos positivos que eu super recomendo que você Nunca é, siga gente gente é, de forma rápida, tá? E também nem deixe de seguir também quem não te segue de forma rápida, tá bom? Sempre que você é, fizer esse processo, tá? Deixa é, de seguir mais ou menos ali umas 50 pessoas, tá bom? E passa a, a trabalhar, a fazer o mesmo, o mesmo processo na parte da tarde, tá? Se você começou de manhã, é, dá da continuidade na da parte da tarde, beleza? Porque só assim você não acarreta a você né se deparar com essa situação tá bom mas não te preocupa que isso aqui nós vamos resolver agora esse exato momento tá bom essa situação aqui, esse problema beleza então vou clicar aqui ó, em alterar senha beleza olha só mas ele já até confirma que ó, altere sua senha para continuar a usar o instagram se você compartilhar sua nova senha com um interesse com um desses serviços poder poderá ter os recursos de seguir curtir ou comentar bloqueados então muito atenção com isso aqui vamos clicar aqui em alterar a senha Beleza agora você vai ter que colocar aqui a tua senha antiga tá bom gente super, que, super recomendo que você é, pegue essa, essa senha guarde ela tá bom eu de fato eu não tô muito lembrado da minha senha eu vou pegar aqui no meu navegador tá porque eu acesso o meu Instagram também através do meu do meu navegador tá e a senha tá salvo aqui no meu no meu navegador tá bom então eu vou pegar aqui essa minha senha, tá bom? Me dá só um minutinho que eu vou pegar aqui pra vocês, tá? Vou, pra me colocar aqui, certo? Eu vou digitar aqui, eu vou, eu vou colocar aqui a minha senha antiga, tá? E a nova senha, tá bom? E confirmar a nova senha e alterar a senha, beleza? Então vamos agora daqui só um minutinho enquanto eu pego aqui essa minha bendita senha, Beleza? Pronto, galera. Aqui já fiz o processo, tá bom? Já coloquei aqui, já preenchi os campos, tá bom? Com minha senha antiga e coloquei a senha nova. Então lembre-te bem, ok? Da tua senha nova, ok? Que você, você agora substituiu, tá? Para que agora passa, possa ser a sua principal senha, tá bom? Vamos clicar aqui agora ah, aqui, ó, em alterar a senha. Clica. Pronto, galera. E pronto, galera. Aqui ó, dentro agora do meu Instagram, ok? Voltou a conta. Por quê? Porque eu fiz todo aquele processo, tá bom? Nossa, foi um saco, né? De fato. Tá bom? para ser bem sincero com vocês, sem muita enrolação. Vou clicar aqui, ó. Tá bom? É, voltou aqui a conta, tá? Hoje eu não posso mais mexer nela, tá bom? Então é um dia todo sem fazer nenhuma ação, tá bom? Super recomendo que você não mexa, para que ele não possa aí, acarretar em problemas mais sérios. Beleza? E, então eu vou... Tentar agora, é, acessar agora pelo meu computador... Tá? para que a senha também fique tudo ali ajustada ali E atualizada no meu navegador, tá? Que agora a senha agora é outra, tá? Não é mais aquela Antiga, porque foi trocada, foi substituída Beleza? Então aqui, ó Já tô aqui no meu Instagram, novamente, tá bom? Pra mostrar pra vocês aqui, beleza? Então já troquei o processo aqui, ó, já eu tenho outras contas aqui também, tá? Mas aqui já co conectei, acabei de conectar aqui, fez, fiz os processos, tá bom? De troca aí em cena, tá, tá gente? Então o que eu, o que eu queria mostrar para vocês, compartilhar com vocês aqui, seria exatamente, tá bom? Esse conteúdo aqui, tá? Para vocês também não passar por perrengues e se passar, ok? Você saber como fazer, tá? Como executar aqui essas ações, tá bom? Eu é, tentei que não, não tava conseguindo de fato aqui mexer pelo telefone, tá? Eu fui atualizei, foi tentei pelo pelo meu note, tá bom, para tentar fazer aqui o processo pelo computador, tava fica mais pior, então eu fui retornei aqui, tá com mais é, calma, ok, devagarinho e consegui fazer todos os processos, tá bom? Então tenha paciência, tá bom? E execute todos os processos, tá bom? Teste devagarinho, passo a passo, ok? E, e caso que também ele é, se sature, tá? Para você tentar por diversas vezes, ok? É, coloque lá clique em esquecer senha tá bom E aí você vai inserir ele vai pedir para você colocar o número de, de, de telefone tá o número de telefone ou teu e-mail tá você vai colocar o e-mail super recomendo que você coloca o e-mail que fica mais fácil tá bom coloca o e-mail Ok e ele vai mandar para você aí é uma confirmação no teu e-mail você vai no teu e-mail e, e, e clica lá, lá e clica no teu Instagram tá bom vai estar tá lá para você alterar a senha tudo mais você clica tá para você alterar a tua senha para você tá continuando, né, a utilizar a tua, a tua mesma conta, tá bom? O teu perfil de volta aí tranquilamente. Beleza? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aqui embaixo aqui seu comentário, aqui, seu like. Não se esquece de poder se inscrever no meu canal aí que é muito importante para você acompanhar todo o meu conteúdo aqui que eu posto para você de forma simples e bem direto ao ponto, tá bom? Sem enrolação esse sem aí de gurus e playzinho, né, de internet. Tá bom, gente? Experiência própria, experiência viva e campo de batalha, tá bom? Não tô aqui para enganar e nem para mentir para ninguém. Tá bom? Tô aqui para poder pregar a Verdade tá bom. Aqui no meu canal você vai ver aqui o conteúdo aqui de relevância que eu vou pregar sempre a verdade. Tá bom, sempre em minha vida aqui. Nada que vai ser um negócio de fórmulas mágicas, tá? E nem de ganhar dinheiro fácil, tá? E nem de fórmulas fácil também. ok? que é de jeito fácil, nada aqui vai ser a forma simples, real. Tempo real mesmo, tá bom? Com dificuldade, tá bom? Nada é fácil, tá bom, gente? Nada vem de graça, nada é fácil. Então, até o conteúdo que eu, que eu, que eu posto aqui pra vocês aqui, esse aqui também demanda um tempo, também demanda também toda uma dificuldade por detrás também, tá bom? Mas o que eu quero mesmo aqui é compartilhar a verdade pra você e meu conhecimento de experiência, tá bom? Em campo de batalha e ajudar muita gente aqui com meus conhecimentos aqui e experiência própria mesmo aqui, tá bom, gente? Um forte abraço, fique com Deus e até o um próximo vídeo.